Né, sobre essa situação, tudo isso que está acontecendo também. Bom, eu vou seguir aqui essa prosa nossa, né? Vamos lá, produção? No programa Negócio Fechado, entrevista. Ah, aliás, é um bate-papo nosso toda semana, né? Hoje, peço desculpas a ele aí, perdão pelo atraso, né? Acabou aqui saindo do, do, do, do, dos conformes, mas está tudo certo. Vamos para Belo Horizonte para poder conversar com ele, né? Nosso querido... Rogério Tobias, como é que você tá, meu queridão? Chega pra cá, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Freely, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, perfeitamente. Bom dia, Boston. Ei, bom dia a todos, amor. bom dia, Estados Unidos. Prazer estar com vocês aqui. Pra, prazer nosso, tá tudo bem por aí, tá tudo tranquilo. Você como cruzeirense triste porque o Galo se classificou ontem, diga aí, fala aí. Ah, tá tudo bem, então tá um sol maravilhoso. Ontem tivemos aí a vitória do América, do Cruzeiro, do Atlético. A do Cruzeiro eu não percebi porque eu não, não assisti. Ah, <risos> então, vocês ainda, ainda. Eu sei que o Galo doido fez 4x0, né? Eu é, vi o pessoal jantando na rua, buzinando. E falei, o que, que é isso? É. Né? Mas era, era o Galo aí de volta, né? Com toda a força. Muito bem. Isso eu, é bom. Eu ainda te pego, não dá nada, aí. <risos> Tá tudo bem, meu querido? Como é que estão as coisas aí em Belo Horizonte relacionadas à, à pandemia também? Tá tudo voltando? Tá... Como é que tá o controle? Enfim. Olha, também tá tão sério quanto aí, né? O número de, de pessoas que morrem ainda ainda é alto, né? E o prefeito continua com a cidade toda fechada, não há uma previsão é, razoável para abertura, ainda nada nada tá funcionando, a não ser aqueles tradicionais, né? aqueles básicos tradicionais. Mas em outros estados está tudo abrindo. Então, Belo Horizonte está como todo mineiro, está tudo mais rígido, tudo um pouco mais é, é, fechado do que o restante. Mas nós temos esperança que em breve as coisas mudem rapidamente, né? É isso aí, né? E que volte aí ao normal, a esse novo normal, sei lá, né? Enfim, a gente fica nessa esperança, né, meu querido? Vamos lá, vamos conversar. Estamos vibrando. Vamos conversar aqui um pouco no programa hoje sobre indicações para o sucesso com empreendedorismo. Né? É, primeiro eu queria que você explicasse esse tema para gente, para a gente já entrar nele, e aí eu entro aqui com as perguntas. Né? Por que esse tema? O Freire e ouvintes, é, o empreendedorismo virou um assunto dos últimos anos de maior frisson, né? foi falado em todos os lugares, nas webinars, na, nos live, nas lives, etc., na sala de aula, mas na verdade ainda existe... Uma, um segredo, ainda existe uma cortina é, que cobre esse assunto. Esse assunto não é tão simples. O empreendedorismo é uma coisa que ainda é, chama muita atenção, mas ao mesmo tempo leva muitas pessoas ao erro. É... Principalmente o pessoal joga, o pessoal destratado, né? tem aquela ideia e o pessoal já vai logo é, se envolvendo e, se, e, e falta um planejamento, falta uma preparação. Então o empreendedorismo não é só aquela festa que o pessoal muitas vezes costuma fazer, ah, eu tô, tive uma ideia, eu recebo muitas, muitos e-mails aqui, Entendi. muitos telefonemas, Eu oh, tive uma ideia, o que você acha? <risos> Dá para você fazer o marketing Eu falei, mas qual é a ideia? Não, isso é um segredo. É... <risos> Entendi, não é só empolgação, né, vamos dizer assim, tem muito mais do que isso. Agora, é, é, você vê o empreendedorismo dessa forma hoje, de, de muita empolgação e menos ação, como é que você vê? Isso, o que a gente tem, tem até um, um pensamento que o movimento faz a, a, o trabalho, né, a imobilidade leva ao, ao fracasso. Mas então, quer dizer, é, o primeiro aspecto que eu acho que é fundamental, Freire, é o sonho. É? para começar empreendedorismo você tem que ter um sonho o problema é que as pessoas levam o sonho somente só vão para para o mundo do empreendedorismo com um sonho na mão e uma ideia razoável ou uma ideia que nem sempre é a ideia ideal para aquele momento então o empreendedorismo ele não é só uma boa ideia não é só um sonho ele é um sonho ele é uma boa ideia ele é algumas coisas a mais que eu vou falar daqui a pouquinho como planejamento e outras coisas. Entendi. Então, a frustração e o sonho andam juntos, andam de mão dadas. Então, para você, que é nosso ouvinte, que quer fazer empreendedorismo, existe uma série de preparações, uma série de ações que precisam ser desenvolvidas para você ter o sucesso total. Agora, você está falando aí dessa relação, inclusive, é, a gente vai falar dela, de sonho e frustração que... Pelo que você está dizendo, é uma linha bem tênue, né? É, é, andam bem pertinho uma da outra, né? Pode... É isso mesmo? É isso mesmo, é, é uma linha tênue, porque de um sonho maravilhoso, de um dinheiro que eu recebi, uhum. inclusive do governo, de um dinheiro que eu recebi, de uma aposentadoria, de uma demissão, etc, vou abrir um negócio. Então as pessoas tendem a sair, não é, pegando aquilo primeiro que vê pela frente. Ou tem uma boa ideia, então eu vou colocar essa ideia. A ideia é quem dá é o mercado. Vamos falar de marketing um pouquinho. Eu não tenho ideia nenhuma, nem você tem. Quem tem uma oportunidade é o mercado. Nós vamos buscar essa oportunidade no mercado e dessa oportunidade tirarmos uma ideia. Gostei. Então, muitas vezes, há é uma inversão de valores. Eu tenho uma ideia, a ideia é minha, mas o mercado não quer a sua ideia agora. Então, peraí, pera aí, pera aí, vamos devagar aqui nessa conversa aí. Você está dizendo que o, o, o cara tem aquela brilhante ideia sacada e vai quer empurrar a goela abaixo do mercado e acaba se frustrando, em vez de entender o que, que o mercado está pedindo e trabalhar em cima daquilo, é isso? Perfeitamente a sua, a sua, a sua ideia, a sua, a sua colocação. Então, uma boa ideia, ela só vai ser uma boa ideia na hora certa. Hum, Olha que coisa. Entendi, Impressionante. Entendi. Uma boa ideia é uma boa ideia se o mercado quiser essa ideia. Uma boa ideia para mim, que sou um empreendedor, ou para minha, minha esposa, ou para um grupo de sócios, pode ser uma péssima ideia naquele momento. Entendi. E de novo eu vou citar o Oceano Azul, não é? Uh, muitas vezes uma boa ideia, ela já está tão estrangulada no mercado, que ela vai ser... Ela vai ser levado embora pelos concorrentes, por ações de empresas maiores. Então, eu preciso, como empreendedor, todos nós precisamos, como empreendedores, conhecer o mercado. Então, tem uma poiteia? Tem. Ok. Faz o seguinte, vai lá no mercado, vai para campo e vê se o mercado precisa disso. O que, que os clientes querem? Os clientes querem soluções. Eles não querem a sua ideia, eles querem a solução deles. E a sua ideia nem sempre bate com aquilo que os clientes estão buscando. Agora, pelo que você está dizendo aí, eu é, é, é, queria saber um pouco mais dessa sua, do que você pensa desses empreendedores, né? dessas pessoas que, que têm essas ideias brilhantes. O que você está dizendo, então, é, é, às vezes é muito fogo de palha, é isso? A pessoa está aí achando que está abafando, mas como você acabou de descrever nesse, nesse livro, né? Oceano Azul, é isso mesmo, né? Exatamente. Que é um livro aí, vamos dizer assim, para o empreendedorismo é uma das... É um dos livros-chave para entender um pouco, né? Depois você pode explicar melhor. É, as pessoas chegam com ideias brilhantes e aí se pesquisassem um pouquinho mais, ia ver que não era bem assim. Então, a sua, a sua dica para quem está com essa ideia que ninguém teve antes, vamos dizer assim. Isso. Então é o seguinte, é, o empreendedor tem um sonho, o empreendedor uhum. é, tem um certo valor para fazer o um investimento, porque todo... Todo empreendimento tem que ter um certo investimento, por menor que seja. Né? Nem que seja um carrinho de pipoca, não tem problema. Mas tem que ter alguma coisa para você, que você possa investir. E uma outra coisa é que a grande ideia, normalmente o pessoal te procura e fala assim, oh, me procura e fala assim, ah, eu tenho uma grande ideia. Aí você vai avaliar a ideia e a ideia não está terminada. Aí eu faço uma pergunta que, que é chave. Essa ideia, você já, vir, você já estudou o mercado para verificar se essa ideia vai, vem realmente é, trazer um acréscimo no mercado. E tem uma coisa, do Oceano Azul, como é que está essa ideia em relação aos concorrentes? Você realmente está, essa ideia ela vai pegar um mercado novo, você está buscando realmente uma nova solução para um problema que já existe há mais tempo e que ninguém está explorando? Ah não, essa ideia já tem outras empresas que fazem. Bom, então você vai ter que enfrentar o mercado. Aí eu quero acrescentar uma coisa, Freely. Para enfrentar o mercado, não tem problema, eu posso enfrentar, eu posso abrir uma padaria no meio de 100 padarias, mas eu tenho que saber, o empreendedor tem que saber que ele vai ter um desafio pela frente, que ele vai precisar encarar alguns tubarões, por isso que o oceano azul né? e o oceano vermelho vai ter que encarar alguns tubarões. Aí eu pergunto, você tem resiliência? Olha a palavra, você tem resiliência para tá o mercado? O que, que significa resiliência? É aquele que nós, eu até comentei já em Sim. nosso programa, no, no, no programa anterior que nós conversamos, é aquele poder de resistência. Então, muitas vezes o pessoal chega e fala assim, ah, Rogério, já tem um ano que eu estou com o meu negócio e não está dando certo. Um ano é muito pouco para determinados negócios. Então, o empreendedor tem que ter também, além de, além de uma certa paciência, de muita, né na verdade, muita paciência, uma ideia, aquilo que você falou, né que o mercado queira comprar a sua ideia e não necessariamente você, porque você muitas vezes a gente tem uma ideia e a gente já acha que aquela ideia é maravilhosa. Muitas vezes é maravilhosa sim, mas não hoje, não neste mercado e não agora. Então a gente tem que fazer o empreendedor tem que fazer uma análise muito equilibrada dessa desse investimento, que afinal de contas é a vida dele que está em jogo ali, é o sonho dele. E aquilo que você falou, o sonho e a frustração andam meio que de mãos dadas. O que, que é a frustração? É quando você cria uma expectativa e essa expectativa não é atendida. Aí vem a frustração. Agora, então mas... já vá para o mercado preparado para enfrentar grandes, grandes tubarões. Ou então, faça o seguinte, vá para um mercado que ninguém ainda explora. Entendi. É, é muito interessante essa reflexão que você está dizendo e, e, e faz todo sentido, porque o cara vai entrar com um business, vai entrar no mercado. Uma que, muito provavelmente, aquilo que ele vai fazer outras pessoas já fazem e outras pessoas já fazem com excelência então o cara tem que ter ali um uma resiliência como você bem falou né não pode achar que vai ser da noite pro o dia me corrija se eu tiver errado e tem que, tem que desenrolar tem que se virar nos 30 para mostrar o porquê que você merece a atenção dos clientes daquelas outras empresas de repente né é, assim só tem que estar muito certa do que vai fazer não pode ser por isso que não pode ser empolgação, né, Rogério? É exatamente isso, né? Muitas vezes o pessoal, inclusive o pessoal mais jovem, o pessoal das startups, vai com muita, muita, com muita sede ao pote sem se preparar efetivamente. Então, a recomendação que eu posso fazer aqui para os empreendedores que estão nos ouvindo Sim. é buscar preparação, estudar uhum. o mercado. Paciência, pegue a sua ideia, estude, vá até o mercado, converse com as pessoas... Leia livros, vê, né, vejam uh, aquilo que, que efetivamente pode abrir o um caminho para a sua ideia. E isso aí, você também tem que estar preparado com essa resiliência para encarar algumas, algumas empresas que, que já estão, com a, como você bem disse, com uma certa excelência no mercado. Então, você vai enfrentar isso tudo. Não é aquele sonho que o pessoal fala, muitas vezes, numa determinada... É, conversa ah, empreendedorismo então vamos fazer o seguinte vamos nos preparar vamos dar, dar um tempo para a nossa ideia vamos estudar a nossa ideia e para que a gente possa sei lá depois de um ano de, depois de um certo estudo a gente entrar sabendo das dificuldades e sabendo das possibilidades de sucesso que são muitas desde que você se prepare como empreendedor agora você está falando de se preparar como empreendedor né é que Vamos dizer aqui, que instrumento você recomendaria para quem está nesse ramo, para o empreendedor que está assistindo ao nosso programa? O que, que você recomenda? Olha, começa nesse caminho, por exemplo. Tem uma, uma fórmula ou algo que a gente pode seguir que uh, 90% das pessoas seguem? É, tem uma coisa importante que é, é, que é impressionante. Mais do que uma boa ideia, o pessoal acha que tem que ter uma boa ideia para ser empreendedor. Mais do que uma boa ideia, eu digo que é necessário a visão de mercado é você falar assim como é que está o mercado como é que está o mercado em Boston que o mercado no segmento X o segmento Y qual eu tenho competência para entrar qual deles qual desse segmento então essa, essa visão de mercado é importante o que que o cliente quer quem é o cliente que eu atender quais são as características de, as exigências as características desses clientes né a experiência quer é tomar para pode ser o um mercado é um oceano azul, um oceano ainda novo, ah, o mercado ele, ele, ele bate pesado. E nós temos que ter essa, essa paciência de falar, vamos aguardar, vamos abrir todo dia a nossa porta. Eu sempre digo o seguinte, abra a porta com alegria e feche a porta com expectativas e esperanças ainda para o dia seguinte. Esse é o grande caminho para o empreendedorismo. Uma outra coisa que é fundamental, que fecha isso tudo, que é a dedicação pessoal. Você tem que se entregar. Não dá para você continuar fazendo o que você fazia antes, claro. aquilo que era bacana. Não, você tem que se, você tem que se entregar, você tem que entregar uma um determinar alguns anos da sua vida para aquele negócio. Não dá para fazer meio termo, ah, eu vou enquanto eu trabalho de dia, eu faço um negócio à noite. Aí muda de questão. Aí já não é empreendedorismo. Aí já é uma outra coisa né, um quebra galho, alguma coisa. A gente está falando de empreendedorismo mesmo, de você, empreendedor, abrir o seu emprego, ter um futuro com essa empresa. E aí, nesse caso, a dedicação pessoal é um outro ponto, Freely, determinante para o sucesso, para o sucesso das pessoas. Sensacional, gente. Que bacana essa conversa nossa. Para você que tá acompanhando, olha, pega o telefone, converse com, com o Rogério, com o professor, para você tirar suas dúvidas. Para você que está começando um negócio agora, é importantíssimo essas dicas. E olha, vai fazer toda a diferença para você, inclusive quando você for enfrentar esses tubarões. E eles vêm, viu? Pode ter certeza que eles chegam chegando. E você vai ter um preparo diferenciado uh, para poder enfrentar essas situações e já começar o, o business de uma forma diferente. É bom saber. Sempre conversar com quem entende né qual que é a frase professor dessa semana pra gente olha temos temos aqui a frase e uma coisa só, só acrescentar é fundamental ter um negócio chamado plano de negócios Numa próxima conversa a gente fala só sobre o plano de negócios de novo o, o... a frase é o seguinte hum. o empreendedor é aquele que faz as coisas se antecipa e tem uma visão futura da organização Vai abrir um negócio? É um empreendedor? Sim. Você já tem que enxergar a sua empresa daqui a três anos, daqui a quatro anos. Enxergar a empresa só hoje já não é um bom caminho. Então, essa visão de longo prazo, se antecipar os fatos, é uma, uma dica aí que a gente dá para os empreendedores, para as pessoas que querem realmente ter sucesso no seu empreendimento. Ah, gente, eu amo demais essa conversa, esse bate-papo nosso, eu acho sensacional, muito bacana. É, professor, eu te agradeço aí pelo carinho, pela passagem, passando mais uma vez aqui no nosso programa. E lembrando que ele vai ter, ele tem um programa só para ele, meu, que você não está entendendo. Toda sexta-feira, às 11 da manhã, ele chega chutando o pau da barraca e, claro, com muita informação para você que está acompanhando. Fala para a gente um pouco mais do que você preparou para o programa de amanhã. Eu sei, eu te conheço, já está tudo preparado. Falo assim, é, é, o programa é, é de 12 horas aí de, de Boston. Meio 12 dia horas, meio-dia aí e 13 horas aqui no Brasil. E nós vamos falar um pouquinho mais de planejamento estratégico. Opa. Nós vamos falar da importância que as empresas têm de enxergar o seu futuro, inclusive nessa transição. O homem de planejamento, o, que que o empresário que planeja, o que, que ele, vai, ele vai enxergar nessa, nessa, nesse momento agora da pandemia como, uma, uma, como um, um fundinho na curva, então a, não, há, não, não pode haver um desespero, tem que haver uma tomada de consciência e um planejamento, nós, eu já estou com a cabeça, você também já deve estar com a cabeça em 21, 22, 23 e o nosso empresário também, então amanhã nós vamos explorar um pouco mais essa questão do cenário que nós estamos vivendo hoje e de qual cenário novo nós vamos estar, esse novo cenário que a gente vai viver aí e como é que as empresas podem se preparar para que elas possam ter mais sucesso ainda do que tinham antes da pandemia. Vamos trabalhar um pouco isso amanhã, vamos dar, uma, dar uma, algumas dicas para que você, as empresas possam ter um planejamento a um custo baixo. Gente, eu vou estar ali assistindo, claro, e ouvindo pela rádio Negócio Fechado, sem dúvida nenhuma, né? Sensacional. Baixe o seu aplicativo Negócio Fechado News. Bom, professor, te agradeço aí pelo carinho, pra, agradeço pela participação aqui no nosso programa, deu para a gente discorrer. Esse assunto eu gosto muito, né? Eu, eu sou muito fã, sou seu fã, fã de, de, desse assunto. Eu gosto muito dessa conversa, que é uma conversa onde quem está acompanhando o programa... Ele, ele pode tirar coisas boas e, e, e aplicar no seu dia a dia. Isso é sensacional. Um abraço para o Vitor que está assistindo. Ele comentou aqui, executar e corrigir. Eu não sei em que momento que ele, que ele, que ele ouviu ele comentou isso, mas ele comentou aqui. Agradeço aí pelo carinho, viu, Vai, Vitão? Sim. E, professor, obrigado pelo carinho. Um excelente dia para você, viu? Obrigado, Fri, eu que te agradeço e agradeço aos nossos ouvintes também até a próxima. Um abraço. Senhoras e senhores, estendemos aqui o programa hoje, mas valeu muito a pena. Agradeço a cada um de vocês. Obrigado pela sintonia, obrigado pelo carinho. Volto amanhã com muito mais aqui nas ondas da Rádio Negócio Fechado também. Beijo no coração. Fica ligado aí com a gente no nosso aplicativo, tem o um Central Hit chegando na sequência com muita coisa boa para você. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Vem comigo aqui no programa Negócio Fechado, né? Já chegou É festa, alegria, energia É verão 2020 Muita música informação No clima mais quente do seu rádio Na praia, na piscina Com a família e amigos Estamos juntos com Fechado Na sua rádio, é verão. Existem momentos Em nossa vida que é importante Dar um passo para o futuro Invista em imóveis no Brasil Nós da Nivaldo Guedes Imóveis não vendemos Ilusão, nós vendemos Realidade, aproveite Esta oportunidade e invista Em um empreendimento inovador Home Experience Localizado na praia de Itaparica, a uma quadra do mar. Financiamento direto com a construtora em até 180 meses. Sem burocracia, sem comprovação de renda. Apresentando apenas o RG e o seu número de CPF. Parcelas a partir de 9 dólares por dia. Vai ficar de fora desta? Só não compra quem realmente não pensa em ter um futuro melhor. Ligue agora mesmo para Nivaldo Guedes Imóveis. 617-387-4700. 617-387-4700. Ou visite o site nivaldoguedes.com.